É, eu sou Jaqueline, é aluna de bacharelado de enfermagem do IFP Campos Pesqueira. Eu tenho 20 anos, eu pertenço ao povo Xucuru do Ororubá. É, a gente aprende desde cedo a lutar não só por a gente, mas pela nossa comunidade. Eu acredito que a nossa educação é a nossa resistência. Então a gente está aqui dentro, a gente está lutando não só uma luta individual, mas uma luta coletiva. Então eu posso vir a contribuir, marchar com o meu povo. Há um certo tempo essa realidade não era possível, né sendo que a interiorização do, do ensino proporcionou é, o índio ter essa possibilidade de entrar em uma graduação, de ter um ensino superior. A gente tem a... É há uma medicina é, fracionada, em que eu vejo você por partes, eu vejo você por patologia. Então é, a gente aprende na nossa aldeia que nada se desmembra. Então a saúde está ligado com a educação, está ligado com a natureza. Então a gente, a partir do que a gente estuda aqui, é que a gente tem que ver o ser humano como um todo. A gente faz essa ligação com o que a gente aprende desde cedo. Então o IEF me proporcionou essa possibilidade. Deu de ver até que ponto a médica internacional do meu povo pode contribuir na minha prática profissional. sabe, vai através dos chás, das rezadeiras, que também é uma crença de, de, do interior de acreditar muito na questão das rezas. Se a gente está lutando por um direito, é porque foi nos permitido antes, é porque na Constituição tem dizendo que a gente tem direito aquilo. Então, por isso, mobilizações, principalmente voltado para esse mês de abril. Por isso, abril indígena, por exemplo, voltado para o ATL, que é o Acampamento Terra Livre em que todos os povos indígenas se reúnem à Brasília, vão à Brasília, e vão lutar por questão de território, por direito à saúde, por direito à educação, e uma educação à saúde, seja específica, porque nós somos povos específicos. Porque se você for avaliar historicamente falando, todas as conquistas de povos e dos povos indígenas foram através da luta, porque todo mundo se junta, unifica, e a gente consegue. E aí a gente luta cada dia, a gente luta, luta através dos movimentos estudantis, luta através de vir para cá, acordar cedo todos os dias para assistir aula, ou através dos projetos de extensão, que atualmente eu desenvolvo projetos de extensão com o meu povo. Ele é intitulado As Práticas Tradicionais do Povo Escuro do Urubá como um meio de cuidado em saúde mental. Então a gente tenta somar também, não só trazer os conhecimentos de lá para cá, mas também levar daqui para lá. A gente aprende desde lá na escola, na aldeia, que a gente sozinho a gente não consegue nada, que a gente só consegue as coisas é, se unindo. Então você nascer mulher, pobre, indígena, é complicado. É você querer. Óbvio que precisa também de um apoio, né? Se não tivesse existido a criação de políticas públicas voltadas para cotas, por exemplo. Se não tivesse é, essa interiorização do ensino, seria muito mais complicado, como era antes. Então assim, eu busco agarrar cada oportunidade que eu tenho. Tá entendendo? Então se eu tenho chance de ser monitora, você monitora. Se eu tenho chance de ser extensionista você extensionista. E tentar me aperfeiçoar para contribuir mais tarde para o meu povo. Mesmo não só para o meu povo, né? mas para a saúde indígena como um todo, que eu defendo essa causa.